Olá meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos preparar um frango caipira gente, aqui a gente já preparou todo o frango, tem o um vídeo dele preparando gente, legal, aqui ó gente, nós vamos usar cebola, ok, aí você pode tudo a gosto, vou usar aqui ó, páp páprica picante, ok, vou usar aqui tempero baiano gente, vou usar aqui tempero Ana Maria, gente, aí, ó, tá bom? Vou usar aqui o açafrão, um pouquinho só. Vou usar aqui o aqui, colorau, certo? No, o corante, ok? No o sal, a gosto. Gente, lembrando, você usa aí o tempero que você achar melhor esse a gosto, ok? E também vamos pôr o alho. Daqui a pouco eu vou cortar o alho. Aqui, ó, vou pôr a páprica. Vou pôr a páprica picante. O tempero baiano, gente. Aqui vou pôr o açafrão. Coisinha pouca. Meia colherzinha de chá de cada um, ok? Para não ficar muito pesado. Aqui o, aqui o tempero Ana Maria, gente. Aqui o coloral, ok? Certo? Pôr assim por cima aqui. Aqui vou, vou pôr o sal, gente. Ok? Então aqui já tem tempero legal. Depois eu ponho a cebola por último e o alho depois. Aqui vou pôr para poder pegar um, o tempero, certo? Então aqui eu vou pôr o vinagre aqui por cima, certo? Para dar um... Para fazer o nosso processo, e aqui gente, eu vou mexer bem, mexer legal e vou deixar ele aqui curtindo gente, um tempo aí, uma meia hora, depois eu vou, vai, vai o fogo e, e vamos acompanhando, no, vou finalizar, vou lavar ali, caiu aqui, seu aí o restante eu vou finalizar gente, no azeite esse frango, eu não vou deixar a carne bem molinha não, vou deixar a carne um pouquinho firme, você pega uma vasilha um pouco maior, essa aqui está pequena, certo? Para mexer com mais facilidade, ok? Aí eu vou finalizar isso aqui no azeite, tá bom? Então, deixou aqui bonitinho, coloquei aqui para um lado, vou deixar ele passar um tempinho aqui agora, enquanto eu preparo os outros ingredientes. Aqui, olha só, eu vou usar três dentes de alho grande e uns pequenininhos. Gente. Então aqui, o que é que, que eu faço? Eu picoto bem miudinho assim, ó. Esses pequenininhos é um pouco mais, mais difícil, mas você se junta aqui, ó. Eu gosto de, olha assim, ó. Aí você, é só você triturar bem, ó. Passar bastante tempo, ó. aqui preparadinho gente porque na panela que é um pouco maior certo aqui agora eu vou mexer ó. mexer tudo vou pôr aqui um pouquinho de água só cozinha pouca Isso. aí depois vocês vão ver se tem rebo de sal vocês põem eu coloquei pouquinho sal para depois eu vou acrescentando mais um pouquinho Okay. A cebolinha daqui a pouco eu vou pôr, tá fresquinha ali na horta, bonitinha, então vamos que vamos, né? Olha só como é que tá ficando a nossa galinha, ó, nosso frango com um pouquinho de água aí, ó. Ok, então agora é só ficar de olho. Não pode pôr muita água, mas não pode também esquecer aqui para queimar, certo? Tem que ficar de olho. Se pôr muita água, perde o sabor da galinha. Esse frango é um frango novo, viu? Cozinha rapidinho. Eita! Tá mudando de cor, já, ó. Agora aqui, gente, eu vou catar aqui, ó. Dois galinhos aqui, ó. Cozinha pouca, ó. Aqui eu já coloquei mais um pouquinho de água, certo? Para dar o cozimento. Ficou Estamos chegando aqui na fase final, certo? Não vamos deixar ficar muito... Muito mole, não, porque... Se você cozinhar muita carne demais, perde o sabor, gente. Então, ela tem que estar tá com a carne cozida, mas um pouco firme. Agora está pronto aqui, ó. Aqui eu peguei o meu disco de arado, gente. E eu vou fazer aquilo que eu falei. Minha mãe fazia muito isso, ó. Vou pôr aqui, ó. Um fiozinho de azeite, né? e vou pegar e vou pegar esse esse frango aqui A é aqui, ó. É fazer com que o calor absorva todo o caldo do frango. para ficar um frango bem juntinho. Por isso que ele não pode cozinhar muito, né? No começo dá aquele choque, choque térmico, mas isso é, é, é normal. Se precisar, põe mais um pouquinho de azeite. Ó, nota-se aqui, ó. Deu aquela fritadinha aqui no frango, ó mostrar pra você aqui de pertinho aqui, ó olha só, deu aquela tostadinha, certo? aqui tem que ser o fogo baixo, gente <risos> pra passar bastante tempo, só enxugando aqui, ó Isso é muito gostoso, gente. Agora aqui, de propósito, eu deixei um pouquinho, ó. Esse pegadinho aqui, ó, eu vou fazer uma farofinha, gente. a nossa farofinha aqui pra acompanhar, viu? Uhum. Olha só, gente. Então aqui, ó, sobrou um caldinho. Sabe? Eu, eu cozinhei um pouco caldo, certo? Sobrou um pouquinho de, de caldeira Eu já fiz a farofa e pra ficar melhor, gente, aqui, ó, na aqui tá todos os, tá todos os, os temperos, ó, aqui tem uma moelinha, alguns pedacinhos de carne que, que saiu do, do frango, certo? Então aqui, gente, tá fervendo, ó. O que que acontece? Aqui eu vou devagarinho aqui, ó. Vou fazer um pirãozinho, gente De leve, não pode pôr muita farinha de uma vez Faz e vai mexendo Isso é bom no fogo, gente O pirão no fogo Ok? Ó, ó vai devagarinho ó, Põe um pouquinho só E vai mexendo ah, O caldo continua fervendo, certo? Ó, porque essa farinha tem que cozinhar, gente Ó, ela tem que escaldar, certo? Essa farinha aqui, ó Pará, Maranhão chamado-se a farinha de puba, gente se você quiser fazer com outra farinha, ó. ó, então aqui, ó, aqui eu não vou pôr mais farinha, coloquei pouquinho e vou deixar esse, esse pilão escaldar bem, ó, maravilha, melhor que fica aí, olha. olha só, olha só, mesmo, então, ó, aqui está aqui é o processo, o frango diminuiu bem. Os, a, olha, ó, diminuiu bem. Olha, ficou inteirinho, mas ficou pequenininho os, os, os pedacinhos. Porque no que cozinha ficou bem. Então aqui tá o nosso frango. Aqui a nossa farofinha, gente. A nossa farofinha. Aqui ficou uma moelinha, certo? E aqui nós temos o nosso pirão, gente. Ok? Nosso pirão aí para acompanhar. Tá bom, gente? Pois então ficamos por aqui, meus amigos e minhas amigas. Se caso, gostou do vídeo, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para os demais vídeos cair diretamente para você. Para você não perder nenhuma notificação, ativa o sininho, tá bom? Fui, um forte abraço. Tchau, tchau, minha gente. Fui!